Gosta de chocolate tanto quanto eu Então você tá no lugar certo Que tal você aprender a fazer um mousse de chocolate Rápido, fácil e muito gostoso Então, confere o vídeo pessoal do lado, tudo beleza? Eu sou Tavi Seide e vocês estão aqui no Leite com um Biscoito. Hoje eu venho trazer pra vocês mais uma das minhas gordices. Sendo assim, eu vou ensinar vocês a fazer um mousse de chocolate muito, muito gostoso, rápido e fácil. Se você não tem muitos skills na culinária e quer aprender a fazer um doce gostoso, você tá no lugar certo. Mas antes de a gente começar, eu vou colocar aqui pra vocês o meu Snapchat. E eu espero que vocês gostem de ver o meu cotidiano. Então, chegou a hora maravilhosa da gente correr pra... Oh, oh. Chegou a hora maravilhosa da gente correr pra cozinha e fazer o nosso moço maravilhoso. Confere o vídeo! Para essa nossa receita você vai precisar de duas barras de chocolate ao leite, uma colher de manteiga, meia xícara de creme de leite e duas claras. Pra começar, pique bem o chocolate pra que ele derreta mais fácil. Leve em banho-maria ou derreta no micro-ondas mesmo. Coloque a manteiga e mexa bem até que ela derreta e incorpore no chocolate. Adicione o creme de leite e faça a mesma coisa que você fez com a manteiga. Bata as claras até que fiquem em neve e bem firminhas. Coloque as claras junto ao chocolate e mexa elas bem devagar até que se misturem por inteiro. Para dar um toque especial, coloque uma colher de rum. Chocolates picados no meio do mousse também ficam uma delícia. Agora é colocar num potinho e correr pro braço. É isso aí pessoal, eu realmente espero que vocês tenham gostado e se vocês gostaram, não se esqueçam de dar o seu joinha e compartilhar com seus amigos porque isso ajuda muito na divulgação do canal se você ainda não é inscrito no canal não se esqueça de se inscrever para você não perder nada do que rola por aqui e pra você ficar mais dentro ainda de tudo o que acontece no Doite com Biscoito, não se esqueça de me seguir no Instagram, me seguir no Twitter e curtir a fanpage do canal é isso aí pessoal, até a próxima e falou não sei se vocês estão me focando direito não sei se você estão me, se me vendo direito ah.